Tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência Qualidade de Vida e Inclusão Social CAT, SED, 2007, Categorias de Tecnologia Assistiva Auxílios para a Vida Diária são materiais que auxiliam em tarefas rotineiras tais como comer, cozinhar, vestir-se, etc. Se a comunicação aumentativa e alternativa são recursos eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com limitações da mesma. Recursos de acessibilidade ao computador são equipamentos de entrada e saída, auxílios alternativos de acesso, teclados modificados, acionadores, softwares especiais, que permitem às pessoas com deficiência usarem o computador. Sistemas de controle de ambiente são sistemas eletrônicos que permitem às pessoas com limitações motolocomotoras locomotoras controlar remotamente aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de segurança, entre outros. Projetos arquitetônicos para acessibilidade são adaptações estruturais e reformas na casa e barra ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros entre outras que retiram ou reduzem as barreiras de físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. Órteses e próteses são trocas ou ajustes de partes do corpo, faltantes ou de funcionamento comprometido, por membros artificiais ou outros recursos ortopédicos, talas, apoios. Adequação postural são adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de sentar visando conforto bem como propiciar maior estabilidade e postura adequada do corpo através do suporte ao posicionamento de tronco, cabeça, membros. Auxílios de mobilidade são cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, andadores, scooters de três rodas e qualquer outro veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. Auxílios para cegos ou com visão subnormal são auxílios para grupos específicos que incluem lupas e lentes, Braille para equipamentos com síntese de voz, grandes telas de impressão, sistema de TV com aumento para leitura de documentos, publicações etc. Auxílios para surdos ou com déficit auditivo são auxílios que incluem vários equipamentos, infravermelho, FM, aparelhos para surdez, telefones com teclado travissão teletipo, TT e sistemas com alerta táctil visual, entre outros. Adaptações em veículos são acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros veículos automotores usados no transporte pessoal. Para definir e selecionar qual é o recurso de tecnologia assistiva a utilizar, temos que saber quem utilizará, características do usuário, onde este recurso será utilizado, características do contexto, e o que o usuário necessitará realizar neste contexto, características da tarefa. Tecnologia assistiva de Danieles Chimitis e Marluce Medeiros está licenciado com uma licença criativa e com mãos, Atribuição não comercial compartilha igual 4.0 internacional. Referências Created using